Eu queria fazer um alerta, que é o ataque à gestão democrática e aquilo que os professores, professoras, estudantes, pais, familiares conquistaram no Distrito Federal, que é o direito de escolher sobre a gestão da escola, quem vão ser os nomes dirigentes da escola e sobre o projeto da escola, especialmente o projeto pedagógico da escola. Eu acho que isso hoje está em risco. Está em risco, através de discursos autoritários do governador do Distrito Federal, infelizmente, autoritários e repetidos da pior forma possível. Está em risco porque querem silenciar o que a gente já sabe com projetos como Escola Sem Partido. A nossa diversidade, a nossa liberdade, a liberdade de cátedra, a discussão em sala de aula livre, inclusive elaborada, pelo professor e a professora, mas também a gestão democrática, ela está em risco porque querem mudar a legislação. Nós não estamos vivendo no Brasil tempos normais. São tempos de ataque à democracia, são tempos de relativização de valores fundamentais, como os da participação, de silenciamento das instituições. Essa semana, a própria Câmara Legislativa foi atacada. Que é um poder independente, que deveria ter autonomia e voz para falar sobre si e sobre seus posicionamentos. A militarização das escolas não é um projeto da Polícia Militar. Além de ser uma ficção, é um projeto de marketing de um governo que não entrega resultados em nenhuma das áreas fundamentais. Militarizar as escolas não resolve um problema de segurança pública que está na comunidade, no bairro, na esquina, na loja, no, na UPA, no CRAS, no CRES. O problema de segurança pública é estrutural. E a militarização é uma solução muito, muito artificial e esvaziada. Tem uma coisa na política que é fundamental, que é a palavra. E ele deu a palavra dele que é respeitar o resultado das consultas. E agora precisa respeitar. Eu acho que isso é muito importante e essa luta nós precisamos fazer. Respeitar o resultado da gestão democrática. Então eu passei aqui, primeiro, para me somar nessa luta com o deputado Leandro e o deputado Arlete e colocar o nosso mandato, o gabinete 24 da Câmara Legislativa, um gabinete que respeita a diversidade, a pluralidade de ideias, à disposição da luta em defesa da gestão democrática e contra a militarização das escolas.